A galera, é somos a gente vai jogar este jogo aqui. Bom, perdeu para que hum, uh. Tem que ver mais um pouco à frente, né, mano? Tá louco, Se fosse você, eu faria essa maçã do amor Pro domingo de páscoa Porque, olha, essa ideia é diferente E se você ah, Pega isso Isso Putz, me ferrei Nossa senhora Ai, Para, para então... Parou. E Parou. Parou. Par... Eu bosta né? Ai meu Deus! Nossa, eu nossa, eu start. Tá Eu tenho que faço butterfly click salva tudo. Parabéns à cidade. Super fácil. É bem. Eu tenho que. Iiiiiiiiih. Certo. Certo. Burro. Não acertou. Ah Nossa, meu coração é muito burro. Nem pra tentar ler. Tem... Nossa, já ganhei. Já era. Dá, mano. Já foi. Tchau. Aí perdeu. Tchau. Morreu. Por que eu tô dessa de, de, de boneca aí, bicho? Por que? É o Nia que chega em Brasília. Choque no seu sistema. Hoje eu, eu, vou tomar eu vou tomar te levo pra casa. Só o nome. Ixi, eu tenho que. Hum, nossa! Dois aqui, tá? Dois aqui, três. Hum. Ah. Mas... Não. Não. Errei. Um. Não! Eu errei. Tá. Nossa senhora, não me procure! Que ontem à noite saiu é um vídeo, né? Sim. Pra quem tá aí ah, se perguntando, que... Que dia é hoje? Hoje é dia... Hoje é dia, deixa eu ver aqui, que dia... Hoje é dia 7. Não! É dia 8, falei rápido. Erra... Então foi anteontem. Nossa, o que que é isso? É... Ah, a ah, que legal! Criança, mata todo mundo! Chegando, eu não sou um psicopata não, então. Tá? Tá? Uhum, Estou morrendo. A criança estava distraída... Quando uhum, deu mais, um Marinha? A criança uhum, fica sem reação. Isso que eu quero até ela mais uma vez antes de sair uhum, da loja. Uhum, sem a, a menina em uhum, casa na loja, uhum, a criança ficou um uhum, de choque. Uhum, o que tinha acontecido? Uhum, depois disso, a família era criança de 8 anos. Novo uma uhum delegacia. O pode responder é que eu tenho um distorço desmulnerado E eu na entrevista de um para 15 anos A delegada que investiu no de... caso não quis dar entrevistas e mais detalhes para não comprometer os trabalhos Eu vou tentar copyright Eu vou desligar... Não... não. Hummm... Não! Ah! Ah! ah. Hum. Não! Não vermelho! Só bosta! Ah! Oh! Ué. Tá, agora tem que ver... Fazer... No verde? Um aqui! Ué! Ah! Oh. Uh! Uh! Eu nunca não não Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não. E não atendendo a vida da vida, mãe e filha são perto do processo. No fim de julho, morreu o filho de Abreu de 91 anos. Invernado no hospital, ele voltou a família. Minha sofrendo adesões físicas e morreu. Eu morri. Ah, não, eu morri. Tem que botar no cachorro? Por que? Ué, mas se eu tô botando no cachorro, por que eu tô fazendo? Tô parado aqui. Bota aqui na mesa. Tá morto. Pronto. Boa. Ih, apertou a mão. Apertou a mão no morto. Não, não, não. Vai pra, lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Não! Eu vou, vou te tacar, eu vou te tacar, Leon. Vivo. Ai, Vai, vai, vai, vai, vai, logo. A gente fala agora de não! Ai, seu bosta. Pronto, foi do pior jeito possível. Né? É. Não quero tenho... tenho... Tá, e tem eu. Uma. Foi. foi. foi. foi floresta de hum. evento, hum. que tem que tem que para alegria. Vez, perdi, morri. Vez vez, Não, ganhei. Perdeu, morreu. Não, ganhei. Faça compras atrasado. online a qualquer hora e qualquer lugar com a Shopping. Navegue facilmente e encontre produtos de várias categorias. Uh. Se tiveram que esse pedidos no prato. Mas muita vez que eles pediram, ou chegou atrasado, ou em quantidade insuficiente para atender aquele prato. Na loja do André já tem que fazer um típico, janeiro, no esporte. Tá, eu tenho que encontrar o chefe. Aqui, ali, ali, achei. Não, nunca. Não, Não, Só vai, só vai, só vai. Dois, dois, só vai na minha frente. Só foi. morreu que toma recomeçou hum. galera ai, foi ai, ai, ai, ai, vídeo, espero que você tenha gostado